Ora muito bom dia, ora muito boa tarde, ora muito boa noite caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo como vocês sabem, este vídeo vai ter um nome qualquer que eu não me sei ainda, contudo, uh, certamente que pronto, vai ter qualquer coisa a ver com uma notícia qualquer, ou com um assunto qualquer, que é igual para todos. E então, estava aqui a ver hoje, é? dia 14 de abril de 2023, apareceu uma notícia no Notícias ao Minuto, não é? Em que diz que o deputado Wu uh, Shoukik, lá do, de Macau, malta do Macau, da China, pronto, disse que, pronto, que, que quer fazer uns negócios uns com Portugal. E eu já tenho tentado aí falar com a malta da China mas eles dizem que pronto que eu cheguei não sei o que mas pronto, não dizem mais nada e como eles já bem pronto, quem sabe, só quem sabe, quem leu o macaquinho sou eu e segundo aquilo que eu estou a ver e a ler a expressão do macaquinho é a expressão dos antepassados, todos, de uma vez só. Portanto, por norma, seja lá a China, Japão, uh, tudo, tudo, paga o que for necessário, só para me ouvir. Pronto. E isso é esquisito, porque eu sei que várias vezes digo assim umas barbaridades, né? gosto de brincar com tudo e mais alguma coisa, tenho assim um estilo mais ou menos provocativo Pronto. E então fico naquela, fogo Não é preciso um parque científico-industrial de medicina tradicional chinesa Contudo, se for simplesmente uma partilha de conhecimento científico do lado medicinal, da, da medicina tradicional chinesa, está tudo bem. A indústria, eu não gosto muito da industrialização de nada. A industrialização das coisas faz com que essas mesmas coisas caiam numa espécie de, de futilidade. E a futilidade... Uh, é má porque depois as pessoas que se que se entregam à futilidade lá está vão ver aquele conteúdo como algo fútil e portanto sem importância e é porrinho que, é que quando as pessoas começam a ver algo que é importante como irrelevante e não importante em princípio é quando começam a, pronto, a Desligar-se de todos os valores estão ali uh, a apontar, não é? estão, estão ali expressos, e entretanto, existe a corrupção de tudo porque, ei, aquilo não tem valor nenhum, ele é fútil, não tem a ver com lógica, nada mais. Pronto, entretanto, ando a ler um livro que é o livro uh, que é o livro. Do foder. Não é foder, é poder. É, é a mesma coisa. Um gajo só fode se, se pode. Não é? Portanto. E depois ele pronto. Se eu estiver a ler aqui um bocadinho e não li isto tudo, uh, pronto. E eu uh, considero que em princípio estou a fazer só erros. É só erros. Mas as máquinas fazem, ma fazem muito mais. Por isso. Está tudo bem. Uh, e pronto. Ah, eu queria falar de outra coisa. Foi uma coisa, portanto, como vocês sabem, eu por norma, até nos vídeos anteriores e afins, já não fazia vídeos para aí há quase seis meses, quase um ano, não é? Uh, eu noutros, paiz, noutros vídeos eu falava sobre esta questão da cultura, não é? E eu creio que aqui o nosso Presidente da República, ministros e afins, em princípio, não ligam a isso. E eu, eu vou repetir, eu me quero saber. Uh, a questão do cultural é importante neste sentido. As, as, os países formaram-se para, para conservar a sua característica personalizada da cultura. Tendo em conta que a maioria tem uma, os mesmos princípios culturais os mesmos princípios religiosos, mas depois cada cultura, cada grupo, vai se afeiçoando, vai se agrupando numa, em pequenas características da, dessa cultura, não é? A transformação da mesma. E, como eu disse, a malta que normalmente, tanto faz qual é a religião, mas por norma, a história diz-nos que o povo muçulmano tenha, pronto, assim uns... Uma, uma intensidade uh, na produção, e na, portanto, neste, neste, uh, nesta situação de amar tanto aquele conteúdo que está ali expresso no Corão, que depois sentem necessidade de destruir coisas que fazem parte do mundo, da realidade, porque eles não condizem com o que, o que diz o Corão. A mesma coisa com a religião católica. A mesma coisa. O Manel violentou a Maria, porque a Maria disse que não gostava dele, porque algures uh, nos textos e nas palavras que o padre diz e afins, não é? uh, levam a que ele possa tomar uma decisão uh, de escolha, de decisão perante ela. E pronto a pessoa também não, não, não, não pensou que aquilo, em, em princípio, devia ser de uma forma harmoniosa. Não. Tanto é que a história da religião tem a ver com isso. Não é? Com a história de, de quem abusa do outro, nada mais. É? Em vez de ser a história de, de quanto os outros respeitam os outros. É? Portanto, eu não sei, aqui o Osho show Kit e o... Como que eu. Wong Dong. Eu gosto destes nomes. Ah, eu gosto. É ali, É giro. É giro. Ah, e portanto. Eu, eu gosto desta atitude. Por parte. Do, de Macau. Para com. A China, para com Portugal. Uh, eu entretanto pedi aí uns, uns pedi à malta que me protegerem não sei o quê, porque, pronto se vocês perguntarem aí ó oh, Mesmo que Macau e a China em si sejam assim um pouco loucos, hum, loucos. Loucos É o dragãozinho, o dragão é assim um bocado louco hum, eu pedir proteção e creio eu, pronto, eu não sei. É teoria. Se calhar isso não vai acontecer. É fixe que.. Que malta entenda. Olha, existe outro um! Oh Yat I. Hmm? Oh, ya I like it! Eu gosto disto, gosto, gosto! Portanto, e estava eu a dizer, a malta, por exemplo a China, foi muito criticada quando ela tentou, via, via uma má técnica, não é? a imposição de uma espécie de reeducação cultural e política do povo muçulmano, ou de pequenos grupos de povos muçulmanos, na integridade quando se iam integrar na China, porque era a única forma de eles garantirem, de algum modo, não é uma e preverem e fazer uma prevenção de qualquer irregularidade emocional que, pronto, a Malta muçulmana, principalmente a Malta muçulmana, tem, tem tido nos últimos séculos, seja na China, seja no Brasil, tanto faz. Qual é o sítio? Eles amaram e amam um, um conteúdo de um livro que nega a maior parte das coisas que acontecem na realidade e como nega e as coisas estão sempre a acontecer alguns pff, sentem necessidade de destruir o resto. Simples. Pronto. E como em Portugal, pelos vistos, não existe essa preocupação, Tendo em conta que, pronto, as memórias voltam atrás sempre que são lembradas, e quando elas são lembradas nós também podemos voltar atrás no tempo, e o tempo acompanha, o tempo continua, mas se a mentalidade humana voltar atrás existe uma tendência do resto da malta voltar atrás, simples, e o melhor era um gajo continuar, evoluir e tal, pronto, isso é que era o objetivo. Portanto, o turismo dá prioridades a Macau e eu, pronto, eu dou prioridades a esta malta daqui de Portugal. Contudo, eu acho que a malta de Portugal, pelos vistos, anda a dormir né? a não a pensar que, pronto, que, pronto, que não há nada a fazer e que se liste tudo isto né? Pronto, e era fixe que a malta começasse assim a, a, como se diz, a acordar, a abrir o olho. Pronto. Porque, pronto, é aquela coisa, não, é? não vale a pena deitar séculos de avanço e afins é? para o lixo, para nada, e por nada. Ah que pronto, há imensa gente, no dia deste também apareceu aí uma senhora, em pânico, em pânico! Acho que foi a primeira vez nos últimos 40 anos que vi uma senhora em pânico, uh, por causa de um homem qualquer árabe. E eu não sei o que é que os árabes têm uh, contra as mulheres, uh, mas, alguns nós vemos nas notícias que, pronto, a história deles, do povo até cristão também, mesmo que não tenha sido com tanta, in, com tanta intensidade, mas também, houve a discriminação da mesma e houve uma declaração de inferioridade de, delas né, e de superioridade deles, na questão da força Nada mais, né? contudo, pronto. Era porreirinho as coisas caminharem para um processo positivo. Algo positivo. Porque se é para algo negativo, pronto. Eu, alguns, quando me chatear, sou altamente criativo. Não só para questões puramente construtivas, para as coisas destrutivas também. Pronto, então este vídeo vai-se chamar... Macau uh, Gosta de cacau Macau gosta de cacau Uhul, gosto